Costumamos levar tudo o que fazemos na vida muito a sério e sentimos que cada ação e atitude deva produzir os resultados que desejamos. Quando, por outro lado, conseguimos pensar na vida como uma exploração, nos tornamos livres para vivenciar muitas outras coisas. Podemos assim explorar todas as nossas opções, descobrir muitos aspectos diferentes sobre nós mesmos. Esta atitude nos traz possibilidades fantásticas. Se algumas coisas que você está tentando fazer não estão dando certo, deixe-as para lá. Não pense, porque só começou algo, precisa acabá-lo. Não há nada de errado em explorar e aprender com o processo de descoberta. Traga então a sua mão ao coração, feche os olhos e diga a você mesmo. Estou disposto a explorar algo novo. Pense bem, eu estou com você.